Bom dia, agora estou me preparando para desmanchar o penteado protetor da noite e começar a desembaraçar esse cabelo. Aqui tá o cabelo soltinho, vamos pegar o borrifador, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. e começar os trabalhos. dividindo para conquistar Coisa linda Vou refazer uma mistura de creme leve, bem ralinha. Você pode comprar até de galão o, o bálsamo na imã. E aí começa o trabalho com os dedos. Tô fazendo um pouquinho diferente, ó. Você mexe aqui. Eu pego e passo o dedo assim. E aí, ó. Show no. só de separar em pequena já sai, você já desfaz alguma coisa. Eu tô achando esse movimento mais rápido do que o fazendo fitagem. Os nós que estão mais pro alto, posso trabalhar só com o dedo, poupar pente e poupar tração. Olha só como vai mais fácil. Quer que um corte não faz. Hein? Assim, que roupinha é essa? Sabe quando você se arrumou toda e aí você vai querer finalizar o cabelo, tá toda lá arrumada e tal. E não quer molhar a roupa ou o próprio corpo com o creme que você está usando? Para isso serve esse cadinho aqui, o penteador. Como eu não vou repartir mais esse cabelo, daqui vou direto para a lavagem. Vou fazer o twist. Cerveja. Está mais curto que antes. Mas ainda dá para fazer. Não precisa apertar muito para a não, muito pelo contrário. Você pode fazer na pontinha, o mínimo necessário, só para manter teu cabelo todo preso. Aí, ó. Colocar aqui o prendedor só para garantir penteando o cabelo com ele com a máscara, ou com um condicionador, ou empapado de água. Porque, segundo pesquisas, segundo indianas, segundo minha experiência, pentear ele encharcado arranca mais fio. E eu já andei cismada com queda, então é bom não facilitar. Aqui eu vou demonstrar para vocês uma outra forma de desembaraçar o cabelo. Eu vou pegar essa escova aqui. Você pode usar uma escova maior também, contanto que os dentes sejam assim, ó. Molinhos. E aí o que você vai fazer? Com o cabelo na mão separando a pontinha, você vai ficar, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, assim, de levinho, até você sentir que ela voltou sem resistência, porque tipo agora, Também era uma vez. Cabelo embaraçado. Lembrando, a gente tiar é cabelo com pressa, encharcado, tudo bem. A gente às vezes tem que sair voando, não é nem correndo, voando. Acontece, mas não vamos arriscar, né?